Esse, por acaso, é um facto até muito interessante. O Exército, em batalha, é uma equipa de equipas e cada equipa tem que ser autónoma, multifuncional, ter uma missão clara, ter liberdade, autonomia, responsabilidade. Se nós humanizarmos muito o processo, dar responsabilidade a um trabalhador é um processo de humanização da própria organização. Coisa é diferente é saber se nós estamos a saber utilizar, que não estamos. Um porque os políticos estão em direto, à vista de toda a gente, a tentar aprender.